forma correta de massagear é a seguinte... Anotem aí... Ó, isso tá no curso, hein... Esse assunto e o assunto confiança... Anote... Esse assunto que eu vou falar... E o assunto confiança... Tá no mesmo texto ali... Tá no mesmo... Tá tudo junto ali, ó... Massagem nos pés... Por que que dá certo... Quando faz a massagem nos pés... A pessoa fica bem... É assim... Quando a gente apalpa um ponto no pé... Vou pegar um ponto aleatório aqui, ó... Um ponto aleatório... Vamos pegar esse ponto aqui... Por exemplo... Peguei esse ponto... Foi apertar aqui... Doeu... Quer dizer que, que este ponto tem um bloqueio de energia. Ou seja, tem energia ali que está bloqueada. Ok? Deu? Do, dói por quê? Porque tem energia bloqueada. Você apertou aqui em cima, não doeu. E com a mesma intensidade você aperta aqui, dói. Quer dizer que aqui a energia está bloqueada. Então você continua apertando, doendo. Mas aí é o segredo. Segredo, anotem isso. Se você errar isso, você erra tudo. Essa dor tem que ser uma dor tolerável do seu cliente. Não é para é ser aquela dor que o seu cliente fica puxando o pé da sua mão. Não é para ser aquela dor que ele fica... Ai, ai, ai, ai, ai, não pode fazer isso. Não pode. Ah? E anotem aí. Vocês que são terapeutas, estão estudando, querem fazer os cursos, quando vocês começarem a atender, quando vocês começarem a atender... Eu tenho certeza que vocês vão pegar clientes traumatizados. Tenho certeza. Por que vão? Porque eu, no meu espaço terapêutico, toda semana aparece alguém que está lá com trauma de reflexoterapeuta. Um trauma. Como assim? Porque foi num outro profissional e o profissional apertou demais. Aí a pessoa doía, mas doía. Quanto mais doía, mais ela apertava ou ela apertava. Aí reclamava, não, mas aí ele explicava, ou ela explicava, olha, a dor é porque a gente achou um ponto de desequilíbrio. Conforme a gente vai apertando, vai doendo. É assim mesmo. No meu modo de entender, não é assim mesmo. A dor é importante? É. Precisa doer da pessoa ficar lá puxando o pé? Não, não. A, a reflexologia tem que ser agradável. Você precisa conversar com o seu cliente. Converse com o seu cliente. Olha, a dor é importante, mas fica tranquilo que eu vou trabalhar na sua tolerância. Dói? Ah, dói muito, Roberto. Eu atiro a mão. Vamos começar de novo? Vamos. Dói. Dói. Posso apertar mais um pouquinho? Olha, isso aqui está na aula. Este assunto aqui está na aula, está no curso. Posso apertar mais um pouquinho mais forte? Ah, pode. Ah, aí você vai calibrando, você vai calibrando até você achar o nível aqui de, de, de apalpamento, de, de pressão, que o seu cliente ele tolera, tolera de boa, é para tolerar, ai, ai, ai, para tolerar de boa. Isso é o suficiente. Quando você faz isso, o seu cliente começa a confiar demais em você demais, para poxa, acertei o lugar agora agora, acertei agora aí ele, de repente ele começa a falar, você não vai usar aquele ferrinho não, né, ferrinho, eu já sei que ferrinho que é, que ele vai falar, é o apalpador ai Roberto, você vai usar esse inimigo calma, calma cliente aqui a gente faz diferente, né vamos fazer a massagem, tá é sempre na sua tolerância dói? dói, posso apertar mais um pouquinho? pode, ah, ah tá legal, ah sim, tá legal então você mantém a pressão de novo, ah, então o ferrinho não é para doer tanto assim. Não, não é para doer tanto assim com o apalpador. O apalpador é para agilizar o nosso trabalho, agilizar o trabalho. Olha, quanta área eu estou massageando aqui, ó. Cada milímetro é um ponto. Olha quanta área eu estou massageando aqui, ó. E estou com a minha mão descansada. Lembra da pergunta da nossa colega? Como que eu cuido da minha mão? Assim, ó. ó. Estou com a minha mão descansada, levinho, fazendo a massagem. E respeitando o cliente. Legal? Esse é o segredo para você conquistar o seu cliente. É um dos segredos, tem muita coisa envolvida. Legal? Vou falar para você que íngua, eu nunca trabalhei um cliente com íngua, tá? Se ela vem de infecção, é... o que, que ocasionou, de onde vem? Infecção, é a íngua, é aquilo que está aflorado. É infecção, de onde veio essa infecção? Vamos afunilar o assunto, entendeu? Eu quero que vocês aprendam com o seu cliente, Vai afunilando o assunto, vai afunilando, afunilando. Aí você encontra um núcleo, você encontra onde está gerando todo esse desconforto, toda essa íngua. Encontrando o núcleo, você monta o protocolo, entendeu? Não é difícil, mas você precisa ter a habilidade de conversar com o seu cliente. Às vezes tem assuntos delicados... Às vezes tem assuntos muito pessoais, então você precisa criar essa habilidade. E esses assuntos mais delicados, mais pessoais, eu acho interessante você ter com o seu cliente ali depois, na segunda, na terceira sessão. Por quê? Lembra que eu falei do protocolo de fazer, aperta um pouquinho, vai conversando, para você ir aumentando o seu nível de confiança, para que o seu cliente possa estar no nível de confiança alto com você, para você, de repente, estimular ele numa conversa é, um pouco mais aguda, um, um assunto um pouco mais mais pessoal, que aí você, sabendo o que está acontecendo, você traz a terapia para o pé. Você começa a identificar a pessoa através dos cinco elementos, tá? E aí você traz a massagem para o pé, e aí tudo fica muito mais fácil. Só que tem que aprender a conversar, né? De uma forma delicada, não seja invasivo, não seja invasiva. A informação que o cliente nos traz é para criar o protocolo. Para criar o protocolo. É esse o objetivo. Eu sempre falo assim, a reflexologia, ela vai ajudar. Ela vai ajudar. O quanto vai ajudar? É muito de pessoa para pessoa. O quanto? Qual é a idade dessa pessoa? Qual é a idade desse cliente? Ainda é lúcido um pouco? Não é nada lúcido ou... Oh. Enfim, são várias nuances, várias nuances. O importante é você começar. Comece, faça de pouquinho, sabe? É um caso muito agudo. Faça só um pouquinho e observe o resultado. Observe se a pessoa tem um na semana, teve uma qualidade melhor, se os cuidadores observam nele, nossa, teve um ganho fantástico essa semana. Coisinhas que ele não fazia, agora está fazendo. Não se alimentava direito, agora está se alimentando. Intestino não funcionava bem, agora o intestino começou a ficar regular. Sabe? São detalhes, são coisinhas. São pequenas conquistas. Só que essas conquistas é o cuidador que vai te passar. Se a pessoa ela tem um cuidador, está precisando de um cuidador, às vezes, 24 horas por dia. Então, é com essas pessoas que vão te dar essas informações. E aí você vai, cada semana... Fazendo um pouquinho mais, sabe? Conquistando de pouquinho. Esse pouquinho é, é gigantesco para a pessoa. Para a pessoa que sente a, a esclerose. E esse pouquinho também é gigantesco para os seus cuidadores. Pessoas que cuidam. Esse pouquinho é gigantesco para a família, né? Se é o pai de alguém, é o avô. É gigantesco para a família, vai se sentir melhor. Poxa, o avô, o avó, a esposa, a esposa que estava muito avançado o quadro, parece que estabilizou, parece que até melhorou alguma coisinha, e esse melhorar uma coisinha é muito importante para a família, das pessoas perguntarem por que, que tem mapa assim, tem mapa, por que, que tem mapa passado, qual é o mapa certo? Tá? Então, lá, eu, eu me volto nesta pergunta... Lá quando eu fiz o meu curso E quando eu fiz o meu curso A, a minha professora falou Olha, Roberto, eu, eu sigo a reflexologia Porque dá resultado Eu entendo essas disparidades eu, é, Realmente existe Mas aí eu, eu pensei assim né, eu, aí eu, Roberto, pensei assim Existem essas, essas disparidades né é, Os mapas que não batem um com o outro Então eu preferi ficar com a reflexologia Do que ficar com a dúvida e aí, estudando, estudando, estudando... Poxa, esse mapa não faz muito sentido. Opa, esse mapa já faz mais sentido. Aí eu fui começando a seguir os mapas que fazem mais sentido para mim. Que são mais coerentes. tá? Então, eu, eu, Roberto, eu adoto este mapa aqui. ó. Por isso que eu tenho ele. Tenho ele na minha sala de atendimento. Eu tenho ele aqui. Eu fiz uma miniatura dele para ficar fácil para fazer aula para vocês. Eu tenho ele para venda. Né? Quem quer comprar esse mapa, eu tenho para venda. Então, ele é um mapa 100% certo? Eu acho que não, mas é um, mapa, é um mapa bem ilustrativo, bem decorado, mostra os pontos. Para mim, ele é um mapa mais coerente. Mais coerente. É o 100% correto? Eu acho que às vezes não, mas ele é o que me dá mais coerência. Tá bom? Essa é a resposta que eu tenho para você. Então, a gente está falando aí, quando a gente toca, anotem aí. A gente que trabalha com o corpo do outro, com o corpo do cliente, no caso, a parte do corpo que ele trabalha são os pés, e eu trabalho até a parte da panturrilha, estou trabalhando o corpo da pessoa. E quando a gente trabalha o corpo do, da pessoa, é uma resposta até para quem já faz, quem faz massagem corporal também, por certo, já sentiu isso. Existe a troca de energia, troca, troca, a troca da minha energia com a energia do cliente. Existe uma troca. Tá? Isso é uma troca. E essa troca pode ocasionar várias coisas. Ó, esse é um assunto lá para o terceiro módulo que a gente vai fazer. Mas esse assunto eu tenho ele, um pouco dele, no fim do nosso curso, do curso das dores físicas, que é você também aprender a se blindar. Você precisa. Aprender a ser blindária energeticamente... Para não afetar o seu cliente com a sua energia... E nem você será afetado pela energia dele ou dela... Isso é muito sério, tá? Não tem energia... Tem cliente que a gente faz a massagem... De repente você se sente super bem... No caso eu... eu né, eu né Como eu me cuido... Eu uso dos meus conhecimentos... Eu não me envolvo com a energia... Aspas, com a energia negativa do cliente... Eu não me envolvo... Eu não deixo ela me pegar... tá não deixa eu me pegar, porque eu sei como fazer, eu sei como proteger. Só que tem cliente tem terapeutas mais novos que não dominam essa questão, não tem conhecimento sobre isso, e após fazer uma massagem numa pessoa, num cliente, se sente mal, se sente exaurido, se sente com a energia lá embaixo. Isso por que acontece? Porque o cliente acabou sugando a sua energia. Isso é muito sério, isso é sério demais. O cliente foi lá... O cliente sai super bem, ele chegou lá, murcho. Aí o cliente sai de lá do seu espaço terapêutico, todo contente, todo alegre, todo feliz. O cliente vai embora e você se sente murcho, acabado. Vou perguntar para vocês aí, quem já se sentiu assim, tá? Eu tenho certeza que alguém vai, vai digitar aí que já se sentiu assim. Por quê? Porque o seu cliente, não de caso pensado, não é de caso pensado, é que é uma coisa natural. houve o corpo dele está necessitando de energia. Você tocou nele, tocou nela, opa... Encontrou energia, o que, que ele vai fazer? Ele vai se alimentar. Chegou comida, estou com fome. Você chegou com comida, o corpo dele vai sugar a sua energia. Isso é sério, hein? Isso é sério. E aí você fica sem energia. Por quê? Porque você, digo você vocês que estão querendo saber, você não soube se proteger. E a questão do suar tem de encontro com isso. Começa um suador e tá, tal, daqui a pouco o cliente está... Você terapeuta está para baixo. Então se cuida. Então, no nosso curso, lá no final do curso das dores físicas, tem dois exercícios que a gente ensina como você fazer uma proteção para você se blindar energeticamente, tá bem? Reiki, Reiki é sempre, sempre, sempre, sempre, 100% dos casos, Reiki é ótimo. Reiki, Roberto, o que é Reiki? Reiki é energia pela imposição de mãos, né? Eu sou mestre em Reiki também, né? além de ser reflexoterapeuta, tem vários outros cursos e o Reiki é um dos meus cursos que eu tenho. Por sinal, o reiki é o primeiro curso meu nessa área de trabalho ah, com as pessoas. Então, a gente flexiona as mãos, tem que ter o curso, tem que ter iniciação, tem vários módulos e tal, e a gente faz um flexar das mãos e direciona a mão em direção da pessoa, do objeto, do bichinho, do animal, que a gente quer que melhore, tá bem? Dá um resultado fantástico. Quem não conhece o reiki, procure em suas cidades aí, ou nas proximidades, um curso de reiki, que vai ajudar muito no seu trabalho, tá bem? Bruxismo, no meu modo de entender, é pessoa que está extremamente estressada, extremamente, sabe? Extremamente contrariada também, sabe? Tem muita questão emocional envolvida no bruxismo. Então, de novo, de novo, presta atenção, vocês todos e todas. Bruxismo, desenhe um iceberg, tá? Desenhe um iceberg e coloque o bruxismo na ponta do iceberg. Na ponta, é aquilo que você enxerga do iceberg, é o bruxismo. O que é o iceberg? O iceberg é um barca de um bloco de gelo. Então, aquilo que está por baixo é o que causa o bruxismo. O bruxismo é o efeito. Ah, ar, fica assim com os dentes. Isso aí é o efeito. Tem que trabalhar a causa. A causa, o que, que é? A parte emocional. Quase 100% dos casos. E aí você vai fazer o estudo dos cinco elementos, identificar o que está de mais, o que está de menos, e aplicar o protocolo, tá? E como eu já falei algumas vezes, repito aqui de novo, o sobrenatural não existe, tá? Esse é um assunto para o terceiro módulo também, sobrenatural não existe, por que que não existe? Porque tudo que acontece nesse mundo que a gente vive é natural, é da natureza, é da natureza do nosso planeta, tudo que acontece aqui é da natureza do nosso planeta, o sobrenatural ele não existe, não existe, se é sobrenatural ele não é natural, tudo que está aqui é natural, entendeu? Fácil de entender, né? Então, sobrenatural não existe. Então, esse negócio da diarreia é natural? É natural. Ficar bocejando? É natural? É natural. Passar mal? É natural? É natural. Por quê? Porque seu cliente foi lá todo assim, murchinho, e você estava bem, toda animada, esperando seu cliente chegar. Seu cliente chegou todo murchinho, toda murchinha, toda. Faça analogia da fome, sabe? O cliente chegou com fome e você tinha comida. O que era a comida? Era a sua energia. Ele pegou e pegou a sua energia. Conclusão, você vai ficar... Vai dar um desarranjo intestinal, vai bocejar, vai dar dor de cabeça, você vai ficar cansado, vai ficar cansada, tá? Em outras palavras, anotem aí, anotem aí. Vou falar uma vez só, hein? Anotem aí. Isso se chama vampirismo, tá? Vampirismo, tá vampirizando, tá chupando. Lembra o vampiro dos filmes, dos desenhos? Que lá fica chupando sangue, ou você... seja tá chupando, tá sugando. Isso a gente chama de vampirismo. Vou pedir para vocês fazerem assim, tá? Fazerem assim, tá? Sinta a sua mão esquentar, tá bom? Façam assim, sinta a energia, tá? Sinta uma bola aqui dentro. Nossa, olha, parece ter uma bola aqui dentro, ó. Minha bola já tá formada. Tô sentindo a minha meu campo energético aqui, ó, tá? Vou fazer de novo, tá? Façam assim, tá? façam assim, sinta o campo energético aqui, ó. Sentir o campo energético? Pense no seu órgão, você, Juscemeire, e todos vocês aí, um órgão seu que tá precisando receber uma energia. Coloque a mão, tá? Coloque a mão no órgão seu que tá precisando de energia. Coloque agora mesmo, coloque, tá? Coloque a mão lá, tá? Coloque a mão e pense no órgão, sabe? Visualize o órgão, sabe? Visualize. Se é o pulmão enxergue o seu pulmão, se é o fígado enxergue a formação do fígado se é o rim, se é a bexiga se é útero, enxergue ele, se é coração, se é a cabeça enxergue, mentalize esse órgão, tá? Mentaliza está com a mão dele agora, tá? É, a sua mão está entrando está penetrando através da sua mão energia neste órgão, essa energia tem cor, essa energia tem luz, tá? Vai pensando e vai imantando Vai envolvendo essa energia, ela está abraçando esse órgão seu, está abraçando, está energizando esse órgão, potencializando ele. Pode ter várias cores, pode ser uma luz branca só e assim você vai, vai energizando, energizando. E agora com essa energia colocada nesse órgão, você vai olhar, você vai olhar para o seu órgão, tá? olhe para o seu órgão, se você tivesse o olho fechado, olhe para ele e peça desculpa para ele, para desculpa por tudo que eu já causei, e daqui agora para frente desse instante para frente, eu vou cuidar melhor de você. Por tudo que eu já causei em você, agora, de agora em diante, eu vou cuidar melhor de você. Vou pedir que você tenha paciência comigo, para eu poder cuidar melhor de você.